Alô, nossos seguidores, Rio Mafra Mix, e nós vamos hoje conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do município Rio-Negrense, o primeiro-tenente Lestinhofsky, que está deixando o comando após sete anos, está indo para atender outras funções em outra unidade. Mas ele vai contar para nós aí como é que foi essa experiência no município, esse contato com a comunidade, esse atendimento diferenciado que é do Corpo de Bombeiros, reconhecimento que tem, inclusive, pela comunidade rio-negrense. Então, ele conta para nós aí a satisfação desses sete anos frente ao comando aqui no município. Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes. Pois bem, chega ao fim né, o meu ciclo aqui em Rio Negro. Eu cheguei aqui em 2015, né, eu sou natural da Lapa, então, eu sou acostumado, mais ou menos, com o ritmo da cidade, né? Então, eu vim para cá com a missão de dar continuidade ao trabalho aqui no Corpo de Bombeiros, né? E durante esse tempo, a gente, graças a Deus, conseguiu tocar alguns projetos, né? Conseguiu é, dar um, um direcionamento bacana aqui ao Bombeiro de Rio Negro. E também, é, a minha interação, tanto minha quanto a da minha família com a, a comunidade, foi a melhor possível, né? Então, deixa Rio Negro vai deixar uma saudade muito grande, né? Da, aqui de mim e acredito que, que a missão foi cumprida o que que o comandante pode contar para nós aí uma lembrança um atendimento diferenciado o que que marca que legado fica da sua pessoa como comandante aqui no município de Rio de Negro então é no início né Rio Negro é, e, a, e a região né era era muito muito conhecido pelas enchentes né grandes enchentes grandes é, atendimentos né e quando eu cheguei, é, graças a Deus, nesse período, não, não houveram os atendimentos, né? Porque a é, questão de é, readequação urbana, questão de todas as atividades preventivas que são feitas ao longo do tempo, as enchentes que ocorreram, elas tiveram menor proporção, né? Então, isso me marca muito é, essa questão preventiva de, de não ter que atuar em uma grande enchente, numa grande uma grande tragédia, né? mas é, em relação ao corpo de bombeiros, todos os atendimentos, né, eles de eles deixam algo especial na gente, né, porque aquela pessoa que está sendo atendida, por mais que possa ser algo pequeno, ela ela está recebendo um auxílio estatal, ela está recebendo um socorro, né, então essa, essa gratidão da população nas, nas pequenas coisas, né, nos pequenos é, retornos desde que a gente tem da, da população atendida, aí do, do bom serviço, da presteza aí, do quartel, isso já deixa a gente satisfeito e é, e é muito marcante. né Todos os pequenos atendimentos. né Mas, para provisar um fato, foi esse tempo, aí graças a Deus, a comunidade, até o Corpo Bombeiros, a não enfrentamos a, a enchente. E não por isso que ficamos parados. né Então, foi adquirido novas embarcações, reformas de, de carretinhas, né, que é o, onde se, se leva a embarcação para entrar no rio, e também a aquisição de material para atendimento próprio, né, de salvamento em águas rápidas. Né. Então, esse é um ponto que, que, é, que é notável. Né. Como é que o senhor é, pode também descrever nesse momento, e nós que acompanhamos praticamente o dia a dia do Corpo de Bombeiros aqui no município, esse respeito essa confiança que a comunidade tem no atendimento do corpo de bombeiros. É graças a Deus a gente tem é uma instituição muito bem vista bem pela sociedade, né? Tendo em vista o retorno que nós procuramos dar, né? É, aqui no que entra a chamada aqui a, a equipe o mais rápido possível já se desloca é sempre prestativo com a população, até com as regiões interioranas do município, né? É feito com, com a mesma velocidade, com a mesma questão, obviamente dentro da limitação que nós temos também, né? Mas assim é cada um aqui faz o seu melhor, né? Dentro do possível, né? Então acho que isso a população ela percebe esse empenho desses militares que passam o dia aqui no quartel, eles até de folga, também as viaturas elas ficam sempre à disposição. Então, por exemplo, quando tem uma viatura na manutenção, é, já vem outra para substituir. Então, a lacuna de atendimento ela é muito pequena. Né? Então, uma instituição que está 24 horas por dia, todos os dias do ano, né, a serviço da população, acho que a população percebe essa essa, essa presteza, essa vontade do Corpo de Bombeiros em servir mesmo e ela acaba retornando com graças a Deus, nossos grandes índices de satisfação. Né? Obviamente que a gente sempre pode melhorar, está sempre disposto a, a entender os anseios da comunidade, tudo para tentar retornar da melhor maneira, mas acredito que essa, essa, essa boa imagem do Bombeiro se deve a essa dedicação dos nossos profissionais. O seu futuro, o senhor vai para que cidade? Que função o senhor vai exercer? O que, é que o senhor pode falar para nós neste momento? Então, atualmente eu sou o comandante de Rio Negro, né, bombeiro de Rio Negro, que a área de atuação é Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha. Estou indo junto ao comando do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais, né, uh, para entregar o, o chefe do Estado, o, o Estado-Maior, ao qual assessorarei o coronel e os outros oficiais, e São José dos Pinhais, a área de atuação já amplia para 14 municípios. Então, pega a região metropolitana sul, incluindo o Rio Negro, mas também já, já abrange uma população maior. Estamos já dos Pinhais, Araucária, Pinhais, Fazenda Rio Grande, entre outros municípios. Primeiro-tenente Lishnonski, comandante aqui do município Rio-Negrense, como o senhor mesmo falou, campo-tenente também Quitandinha. Que mensagem o senhor deixa? O senhor que deixa o comando, está deixando o comando aqui, do dia 15, o senhor passa o bastão? Que mensagem o senhor deixa também ao... Povo Rio Negrense, de Campo Tenente, também de Quitandinha, aos nossos seguidores, enfim. E também, já dá para o apresentar já quem vai chegar para substituí-lo? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos aí que, de alguma maneira, me ajudaram, né? Pessoalmente, me ajudaram o quartel, né? A gente tem um estreito. É, contato com a comunidade né porque a gente sempre está precisando de determinados setores né para o conjunto da obra toda. Então, sempre foi é, bem tratado aqui a população muito solista né? muito trabalhadora né? um povo é, vanguardista né então é, gostaria de é, agradecer né? um agradecimento aí a, a esse acolhimento podem contar comigo aí nessa na carreira ao longo da carreira que se tá no corpo de bombeiros aí é, pode entrar em contato aí que que a gente vai tentar atender da melhor forma. E quem lá me substitui é o tenente baixo, também é um tenente é, recém-formado, mas já com grande experiência, né? já trabalhou em Curitiba, Marechal Cândido Rondon, né? no oeste do estado, São José dos Pinhais, e agora está vindo para Rio Negro aí, junto com a família para dar continuidade ao trabalho. Comandante Elistiosco, muito obrigado também pela parceria todo esse tempo conosco, com a imprensa Rio Mafrense, uma boa sorte para o senhor, sucesso para o senhor e para a sua família. Agradeço, a à disposição e que Deus abençoe a todos. se bater papo conosco, então, com o comandante primeiro, Tenente Lechinovski, ele que é, deixa o comando aqui do município de Rio Negrense, já contou para onde vai, após sete anos à frente aqui do Corpo de Bombeiros, sai satisfeito e com certeza também a nossa população, as nossas comunidades também satisfeita com o trabalho apresentado.